Começa agora o ruído da redação desta quinta-feira. O Tribunal de Contas da Paraíba sugeriu que o governador Ricardo Coutinho faça uma intervenção na cidade de Bahia. A recomendação se deu por meio de um despacho, após auditorias feitas nas contas do município. A intervenção ainda precisa ser apreciada pela corte do TCE. E o governo do Estado abriu inscrições para processo seletivo que visa preencher 240 vagas imediatas para o cargo de professor do Pronatec. As inscrições são online e gratuitas e abrangem 14 áreas de ensino. E após assistir a carapuça e convocar coletiva, o senador José Maranhão afirmou que sua saúde está em dia. O MDBista responsabilizou adversários políticos por comentários a respeito da fragilidade de sua saúde e assegurou que está mais forte do que nunca para a campanha eleitoral. Estes foram os destaques do dia. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!